anteriormente no Sky Factory. Bom, você vai guiando aí, porque... Jesus, sabe que você tem que fazer a base rapidão aí, senão a gente pode perder a Sapling, né? É... Ai, perdeu o Esk. Jesus, eu vou morrer. <risos> eu vou morrer. Vai, né? As folhas estão caindo. Eu não quero te apressar não, mas as folhas estão caindo. Calma! Sem pressão. Ah, ela caiu! Eu vi a Sapling caindo. Tomara caiu que dê onde? outra. Caiu onde? Caiu pra lá, ó. Na edição do vídeo você vai ver, mas ela caiu pra lá. Tá, deixa eu começar. Assumindo sumindo tudo Nenhuma uma até agora Cai atrás de você, atrás de Ai! você, atrás <risos> de você Caraca, Cepazinho. quando ela pulou eu falei Caraca, ela caiu no buraco que você deixou Não tá chovendo, né? Então a gente coloca uma folha Ih, não dá não Acho que tem que ser muda Vê se a é muda vai ah. ah, muda foi, tá vendo? Tá virando água Olha Aí tem que ser muda Caiu algum verme não, né? Caiu Ah, tu é. queria ver o verme? Não, não eu já conheço o Verme. Eu já conheço, já né? somos íntimos. Foi não. <risos> <risos> não, pior que não foi. <risos> ai ai. <risos> Olá, gurias e gurias, tudo certo com vocês? Aqui, novamente na companhia do meu querido colega, amigo, brother, irmão Thiago Bunny. E no vídeo de hoje nós vamos estruturar a nossa base no Sky Factory 2.5. O vídeo tá bem legal. Então já deixa seu like aí, se inscreva se não for inscrito e bora pro vídeo. É porque já tá longe do, do ponto de spawn, aí pode spawnar monstro. E porque a gente para fazer. A gente precisa ter uma fornalha pra poder fazer vela. <risos> fazer tocha. Tem, tem um mod que faz vela, não tem? É, tem, eu acho. Na verdade não faz vela, faz resina e com a resina você faz a vela. Essas madeirinhas dão, dão um medo. De cair? <risos> é, porque o shift não funciona quando o negócio é embaixo. Funciona? Não, tu cai? Acho que a gente já testou essa é teoria. Testou quando? Agora, ó. Aí, tô testando agora. Na parte de baixo? Uhum. Eu tava jogando agora há pouco, tava caindo. Seu shift tava soltando de sacanagem. <risos> ah, só pode. Mas também vou matar esse viado, quer ver? Como é que tá aí? Tô indo bem. Daqui, quase fechando. Cara, 20 minutos de jogo, 20 e poucos minutos de jogo, a gente já fez uma base enorme. Pois é, <risos> eu jogando ali, agora há pouco, fiquei quase duas horas, não fiz metade disso aqui. Olha, tô... Uai, cresceu a árvore daí. Eu fazendo a árvore daqui cresceu daí, vai entender. Vai é fazendo a base aí que eu tô pegando a madeira. Tá. Aí ah, nem ficou feio não, esse degrauzão aí ficou legal. É, ficou a base mais alta, que é onde a gente tá, onde não vai spawnar nada, porque tá perto, e a parte mais longe com, com a base pra não spawnar nada. Era é. Caraca, o barulho da, da folha fez igualzinho o barulho do Creeper. Shhh, estourou o áudio. <risos> estourou o áudio. Não estourou nada na base, mas estourou o áudio. E aqui a água, a água fez aqui, ó. O que você vai fazer com ela? Tem mais muda aí? Que é bom a gente fazer dois. Tem. Como é que, como é que você vai pegar ela? É, Então. <risos> Dá pra fazer balde de madeira? Deixa eu descobrir isso agora. Não, a gente vai precisar de ferro. Ah, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro. socorro. Caiu? Ah, socorro. Caiu. Tiago fell out Caiu. of the world. Nossa, eu tava cheio de coisa. Você tava com o quê? Tava com todas as sementes. Eita, tô só com oito aqui. Vamos fazer um baú. Então tava a ideia de fazer um baú agora. <risos> Deixa eu fazer, que eu tô com madeira sobrando. O pior é que ele cria a, a, a lápide lá embaixo, né? É, depois a gente desce lá pra pegar so, suas coisas. Uhum. Quando a gente conseguir pegar água a gente desce lá. Colocar esse baú aqui, ó. Ele falar, bota ali atrás, mas que também dá. Tá um pouquinho mais perto. Deixa eu colocar suas folhas aqui por precaução por parte da muda... A tesoura é bem útil nesse momento. Caraca, quebra um galhão essa tesoura. Eu não sabia dela. Tá, deixa eu ver aqui o arquivo book. A gente já fez o cajado para pegar o bicho da seda. A gente já fez a areia, sim. A gente já infestou uma árvore. Só que eu, eu acho, acho que a, a árvore com a linhazinha... Tem que pegar com o, o cajadinho, hein. Preciso só fazer um teste. Deixa eu quebrar uma coisa. Não, com a tesoura também cai. Calinha? Cai linha? Ah, cai, mas não tesoura. cai o bicho, né? Olha lá, cai linha assim. Ah, é, então eu vou usar a tesoura, qualquer porra. Mas não vai cair bichinho, tem que pegar um bichinho, pelo menos. É, mas o bichinho a gente pega nessa aqui, né? Não, na, na normal. Mas é, dessa, dessa daí ele cai mais. Ah, eu tô com três bichinhos aqui. Ah, tá com três? Então beleza, tô. então pega o resto na tesoura. Tá, nisso a gente já matou a primeira parte do livro. Primeira página Sério? Em dez minutos? Sim. <risos> Agora tá pedindo fazer a. a. a. a é. a. a, CIV, a, a peneira. Tô lembra como é que a... faz? Então a gente usa a linha e a base que eu não lembro como que faz. CIV. Eu acho que tinha dois pauzinhos. Tem que ter dois pauzinhos. Dois... Parece que tá diferente do da versão 1.5. Eu lembro que é assim, mas é agora a linha que eu não lembro como é que faz. A linha? É só clicar na linha que a gente vê, quer ver, ó. Você tá com a linha aí? Não, tá no baú. Precisa de... 9 vezes 2... De... 18. 18 linhas, tem 15 aqui. Caiu mais 3 aí. Caiu. Caiu mais 3, calma 50. Esse tesouro aqui é o bicho. Primeiro faz uma paradinha. Tem que ser duas. Hum. Aí faz umas duas aqui. Vai dois, dois aqui. Dois aqui. Ah, Pega aí, você, ah, que tá, ah. você que tá organizando, fazendo o Feng Shui da parada, <risos> coloca ele em algum shui. lugar. É? Vou fazer um quadrado aqui. Isso aqui atrás vai ser a área de maquinário. Vou, vou fazer, sabe, vou cercar isso aqui, uh -huh. ó. A gente pega a areia, coloca ela aqui e peneira pra ver o que, que cai. Eita, veio pedra, tá comigo. Aqui. É, só um pedacinho de pedra, né? É, tipo um nugget de pedra. É, a gente tem que fazer vários pra fazer um. Uma fornalha, Pra fazer um cabo stone pra fazer uma fornalha. Então vai precisar de mais terra, né? Vai. Não é só terra que cai, não, cai mais coisa também. Ah, eu lembro que os metais caem do. do daquele outro time lá. É, não aquele outro gera, gera um monte de coisa diferente, né? Hã? Aquele outro gera um monte de coisa diferente. É, então, eu lembro que ele é o mais. o melhor de fazer. Tá, o já Mas tenho... Mas pra, pra fazer ele, como é que faz ele? Eu esqueci mesmo, falei, tem que botar água? Não, tem que fazer com ferro. e um monte de coisa. Eu já fiz três. Três stones. Bom, vamos seguir aí que uma hora a gente vai chegar nisso fazendo aí. Eu vou fazer mais dessa coisinha aqui, porque a gente tá de fazer bastante. Tá, deixa eu ver o arquivo book aqui. Tá, a gente já fez a peneira. Aqui tá pedindo pra coletar a água da chuva ou fazer com o no barril, isso a gente já fez. Aí tá pedindo pra fazer um stone com as paradinhas que saem da peneira. Fazer stone Isso a gente já fez. Já, já fez um cabo stone pelo menos. Aí agora pede pra fazer um machado. Ah, tá. Tá pedindo pra gente quebrar o, o, as Cabo Stones com Com machado pra gerar para gerar terra, areia, tipo de coisa Mas Esquece o O, o livro de, de quests, vamos fazer uma Esquece o livro de quests Ah, chuta ele é, chuta ele Vamos fazer uma, uma fornalha primeiro, porque vai ser mais útil Então peneira aí, eu tô fazendo aqui as coisas Peneirando Deu semente agora, semente de melão <risos> Acho que agora já deu veio pedrinha assim Que já dá pra fazer uma fornalha. Porque é uma fornalha, Deixa porque precisa fazer tocha. Onde é coloca Deixa a fornalha? Hã? Onde é que coloca a fornalha? Ali, do lado da água. Ah, Deixa eu fazer tocha, porque tocha é útil. Ah, peguei uma semente também, ó. Duas sementes. seeds normais e sugar cane seed quem Seed? Seeds? É a. Sugar? Açúcar? É, a cana, cana de, de açúcar? açúcar é. Isso é bom, isso é o último Mas a cana de açúcar Parece. tem que ser plantada na terra ou na, na areia? Na areia, eu tô né? Você tá vendo aqui que a gente não tá plantando as árvores, né? Aham. Uh -huh. Aí morre os dois com inscepto mesmo. A chega daqui dançar, ela nasce tudo? Não. Olha, eu peguei parada infestada. Será que se eu colocar aqui.. Ele termina de, de fazer os bichinhos? Pegou o quê? Ah, as, o negócio infestado, como é que tão? As folhas? Ah, continua Bota, bota um bichinho aqui no, na árvore Qual delas? Que eu coloco na maior salto aqui, que tá separada? É, essa aqui tá debaixo do baú, hein? K dois pra ver se é mais rápido Eu vou deixar um sobressalente aqui no baú Por que é que você botou aqui no chão? aqui? É porque eu tava com essas... essas seplins... Infestar? Seplins não, essas... Essas folhas infestadas no meu inventário Só que não terminaram de, de fazer ainda, sabe? De decompor, de infestar, de trabalhar Sei lá, de fazer cedo Entendi, entendi Ah, estão terminando, ó é, tá funcionando. Você... Deu certo. Você... Chega pro lado aí. Tá bom. E se você fizer um caminho assim? Será que ela passa pra outra? Eu acho que passa. Vamos ver. Deixa ela aí. Vai passar pra todas, você sabe, né? Ó, eu fiz o carvão vegetal. Ah, tu já fez a fornalha, né? Aham. Uhum. Aí temos 12 tochas agora pra iluminar o caminho. Ih, não dá não. <risos> a parte de baixo não, não coloca, né? É. Aqui. Tá. Ou, ou tá muito bem iluminado ou o F7 não funciona. Tá, agora coloca mais folhas aqui, que a gente precisa fazer mais esse negócio. Pra fazer areia e cascalho. A folha onde? Nos, nesses barril aqui. Cadê com pouco? Ok. Ó, tá passando lá pra cima. Eu tirei a árvore. Mas é, agora que eu vi. É, que é mas pensando. você pegou uns infestados aqui, ó. Não, pegou não. eu acho que já tem... já tem... não vai precisar de muita... dessa coisa, mas não vai? Tô infestado? Não, eu falo... muita linha. Linha não. Acho que por enquanto não. Olha, Uma agora caia. deu semente de... pumpkin. Pumpkin é abóbora, né? É. E deu semente normal de trigo. Deu pedra pra caralho. Deu 15, 16. Aqui, ó. E agora, o que você vai fazer com isso? Tem que fazer o hammer. Como é que faz o hammer? Deixa eu fazer nessa aqui de cá, que ela é mais legal de fazer as coisas. Já que sobrou um pouquinho de pedra, que eu fiz muita. Quase que eu jogo fora também. Pega isso aqui, ó. Pera aí. Pega o um machado. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Aí, girou cascário. Hum. E agora passou lá na primeira eu, eu não lembro o que cascalho dá, mas assim... Passou, passa na peneira aí um cascalho, o que é que dá Nada Nada? Que pena Aí do cascalho a gente faz areia, que a areia é mais útil Ah, deu minério, ó Minério de quê? Liga aí, ó Joguei lá, aí, cadê você? Hum, ah, isso aqui é aquele que se esquentar É o um minério quebrado eu Acho que ele dá, dá ferro, dependendo de como esquenta Aí a areia, eu sei que ela dá alguma coisa também Deixa eu ver o que, é que ela dá Deu nada Calma que ela tem que dar alguma coisa é, não Deu nada não, já foram duas que eu gastei Mas <risos> é tem sempre... quantas Cadê aquela semente de cana? Tem três, quatro. Aquela semente que você pegou de cana de, de negócio. Não tem que ter um rio pé? Não sei. Vê se ela bate aí ou não. Não. Não, né? Tem que ter aquele, aquele coisinha pra are, arejar a terra? Não sei. Ah, eu eu volto em você pegar aquela areia que você pegou ali e passar daquilo de novo. Pra ver se dá. Pega lá. tá no cantinho ali. Ah, não. Pera aí. Eu tenho pedrinho aqui, ó. Engraçado. Onde você cava com direito, ele dá O que dá pra fazer com as coisas? É isso mesmo. Oh, com aqueles bloquinhos de ferro, a gente consegue fazer Iron Gravel, é o cascalho de ferro. Tem que ter quatro dele pra fazer. A gente coloca eles pra ferver que dá ferro. Opa, opa, opa, para tudo que nesse ponto a gente termina a Era da Pedra e entra na Era do Ferro. que começamos a fazer as máquinas um pouquinho mais avançadas, o que vai ser muito legal, vocês vão ver no próximo vídeo, as máquinas trabalhando, porque a parte do trabalho pesado passou, acabou, já era. Eu vou poupar vocês trabalho pesado e vamos cair nas máquinas direto, que é o mais legal. Mas, mas, no próximo vídeo, lembrando, dá o um like se não deu. Se inscreva se não for inscrito. É, é, é. Tchau. Ah, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Principalmente Instagram, que no Instagram eu sou uma pessoa muito legal, muito respeitosa e conversa com todo mundo, beleza? <risos> Tchau, galera, até o próximo vídeo.